Esta é a história de uma empresa que nasceu na bancada de trabalho de um protético. Um protético apaixonado pelo ofício e pela família chamado Sebastião de Oliveira. Quando começou no laboratório de seu irmão Vilmar, Sebastião descobriu que essa era a sua vocação. E deu tudo tão certo que logo ele foi para Curitiba e lá construiu a sua família. Após ganhar experiência com seu irmão, Sebastian decidiu abrir o seu próprio laboratório. Naquela época, o mercado de prótese começou a se expandir e os trabalhos aumentaram rapidamente. Com tanto trabalho, ele teve que se aperfeiçoar cada vez mais. Fez muitos cursos e amigos, bons amigos esses, hein? Sempre se encontravam nos churrascos da Apropar. Meu Deus, que aventura! Nem sabia falar inglês quando resolveu ir para os Estados Unidos trabalhar como hipotético. Mas lá, descobriu um novo mundo de produtos e equipamentos. De volta ao Brasil e sem medir esforços, Sebastian foi de porta em porta levando as novidades que descobriu nos Estados Unidos com o objetivo de pagar a sua viagem. E a partir daí, percebeu a oportunidade de se dedicar inteiramente a essa nova atividade. Portas que se abriram e permitiram que Sebastian fizesse história Inovando nesse mercado, ao lado de seus três filhos.